Oi pessoal, eu sou a Bruna e eu vim trazer uma dica incrível para os amantes de café. Uma maneira diferente de consumir o Brainstorm Coffee, que é um suplemento feito com cafeína natural, Coq10, 34 ingredientes incríveis. Vamos precisar de uma dose do Brainstorm Coffee, imuno whey baunilha, 250 ml de água para bater tudo no liquidificador. E tá pronto o nosso café, refrescante, proteico e delicioso. Não se esquece de se inscrever no canal e comenta aqui pra mim como vocês gostam de consumir o Brainstorm Coffee.